Olá, tudo bem? Eu sou William Silva. Hoje trazendo o tutorial da música Eu Creio do cantor Gabriel Guedes. Essa música, ela foi aí uma das mais votadas aí na comunidade aí numa postagem que eu fiz é, pedindo para vocês aí me dizerem quais os tutoriais que vocês gostariam de ver. Tá? Então essa daqui ganhou de lavada aí, né? Muita gente pediu, muita gente curtiu o pedido de quem pediu, tá? Por isso é importante vocês deixarem o um comentário, né? Como eu disse, eu não atendo o pedido de todo mundo, mas eu vou sempre analisar é, a relevância da música. E essa aqui ganhou, tá bom? Bom, a é, música tá em Lá menor, tá? O que que acontece? Basicamente, ela é fácil de tocar, tá? A questão é só a introdução. Se pegou a introdução, o resto você tira de boa, tá bom? E aí eu vou tentar dar aquela facilitada que eu sempre faço para vocês. É, e vamos lá a música, então, tá? Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho aí para receber as notificações ok vamos lá então a introdução ela tá aqui ó lá menor fá dó sol com si ok esses quatro acordes tá lá menor fá dó e sol com si ok deu um pouquinho de trabalho aqui para pegar o que, que ele tava fazendo mas é essa oitava aqui ó tá então, eu vou passar do jeito que eu toquei e depois vou dar uma facilitada, tá? Então, a mão esquerda vai ficar aqui, ó. Tá? No Lá menor. No Fá. Ok? E aí, no Dó vai vir pra cá. Tá? E depois o Sol com Si aqui, ó. Ok? Então, pra quem é aluno do curso e tá vendo essa aula, lembra, ó, Que eu sempre falo pra vocês... Tem que estudar acorde aberto e acorde fechado, tá? Porque, ó, o Lá menor é aberto, o Fá é aberto, o Dó já entra fechado e o Sol com Si entra fechado, tá? Pra ter o som igualzinho tá lá, ok? Então, vai ser aqui, ó. Viu? É um negócio meio doido aqui, tá? É <risos> De novo, ó. Toca essas duas notas juntas, tá? Ó, sempre isso aqui, ó. Tá? E no Fá também, ó. Tá? Então, ó, vamos devagar para você pegar, ó. Bem devagarzinho, ó. Pode ser só o dedinho também, tá? Mais devagar, pular menor, ó. aí vai pro fa entra o dó aqui na esquerda, na direita de novo junto, ó. tá aí cai no dó, pulsação. Aí faz. Tá? Então ó, cai aqui. Um, dois, três. Pode ser só a melodia, porque nota presa você pode se perder. Então, ó, um, dois, três. Essa aqui é a ideia que está rolando lá na música, tá? E aí agora a gente vai dar aquela facilitada aí para alegrar a geral, né? Vamos lá? Mão esquerda você pode fazer fechado, tá? É, pode ser aqui no Lá menor. Essas duas notas. No Fá aqui, o Dó aqui. E o sol com o si aqui. OK? Então, lá menor vai ser aqui, a mão esquerda. Tá não com esses dedos, hein? Vigie, hein? Com esse aqui, tá? Aqui o fá aqui, o dó aqui e o sol com o si aqui, OK? Mão direita vai fazer só a melodia, ó. OK, vamos pegar então. Ó, oh. Só isso, tá? Vai dar também, vai ficar. Ó. Aí você pode até fazer um contra ponto aqui, né? Para não ficar parado, né? Beleza. Bom, o que que acontece? entra cantando tá é, basicamente a gente aí vai depender muito aí tá da sua agilidade de tocar e cantar tá é, você pode vir aqui enquanto ele canta né enquanto você canta Eis -me aqui, Você pode fazer a introdução enquanto canta Eu acho que é um pouco puxado Se você for tocar e cantar Beleza? Se tiver outra pessoa cantando, beleza, tá? Agora para você tocar e cantar Eu acho que vai ter que ter um pouco de treino, né? Você pode também só fazer a melodia aqui, ó Você pode pegar com intervalos aqui, ó Tá de sexta A música tá em lá menor mesmo, tá suave a escala, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Tá? Uma sexta baixa ó, vai dar uma melodia. Eis-me aqui escutar o meu clamor. Tá vendo? Preciso tanto te contar. Então, ó, dá pra fazer de boa. Os meus medos, meu ser. Então, assim, você tem essas duas escolhas, tá? De seguir. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto de contar. Tá? E o, o intervalo de sexta. Eis-me aqui, Intervalo de sexta ficou aqui, ó. Tá, estou fechando a mão para você poder ver, tá, ó. Vou poder devagar aqui para você ver, ó. Tá, fazendo até com os dedos assim, ó, para você ver, tá. É, então, assim, para começar essas duas opções, tá? Daqui para frente eu vou falando os acordes, beleza? É, eu não sei se você já conhece, mas eu tenho um curso online, ok?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 para cuidar da sua vida e depois voltar a estudar, o acesso vai estar tá lá, tá bom? Então vai ser Lá menor, eis-me aqui, Fá, escuta o meu clamor, preciso tanto te contar, tá? Então Lá menor, Fá, Dó e Sol com cinco. Os meus medos, meus segredos, eu preciso tanto confessar. Aí vem. Sou tão fraco. Fá, né? Tão pequeno. Sou. Eu não mereço teu amor. Aí essa última vez aqui, mais tua graça, vai ser o seguinte. Lá menor, mais tua graça. Tua, né? Graça, Fá. Me alcançou. Vai vir aqui um Dó com baixo em Sol, ok? Você tem duas opções. Ou fazer aqui, tá? Ó. Beleza? Ou fazer aqui. Tá? Aí fica a sua escolha, tá? Ou faz aqui ou aqui, tá? Eu prefiro fazer aqui, porque depois o Sol resolve aqui. Tá? Então vai fazer, ó. Mais a tu. Sua graça me alcançou. Uh, tá vendo? Livre e Sol. Ah. Então, ó. Lá menor. Fá. Dó com Sol. Sol. Ok? Aí agora vem a outra parte, né? Minha rocha. Tá? Que vai ser Dó. Minha rocha. Sol. Meu escudo. Lá menor. Em ti vou confiar. Fá. Não vou me abalar. Agora vai vir Dó com Mi, tá? Você pode fazer aqui. Tá? Ou aqui, né? Ou até aqui também, né? Tá? Eu tô dando várias opções que é pra você poder escolher o que melhor te atende, tá? É, eu. Prefiro usar os invertidos, né? Então, cadê? Nem te vou confiar, não vou me abalar. Eu prefiro vir pra cá, ó. Tá? Em teus braços, tá? Dó com mi, sol. Eu me escondo, lá menor. Não há o que temer, fá. Pra sempre eu vou crer. Quando der essa pausa, antes de voltar para o começo, vai fazer um trecho da introdução, tá? Só que oitavado, vai fazer. Tá, aqui eu acho que tem até mais coisa aqui, eu acho que é. Tá, então eu vou passar para vocês aqui, ó. É não há o que temer Aí Fá Pra sempre eu vou crer Vai ficar um pouco no vácuo Aí você vai vir aqui, ó Oitavado, ó Tá vendo? Dó, si, lá, sol Vai fazer duas vezes, né? E vai cair no Dó faz, o dó, aqui nessa parte faz, beleza, então ó, aí volta tudo de novo, tá, a partir daqui ele vai mais suavão, né, tá, eu faria aqui, né, Lembrando isso aqui, ó, Lá menor Fá Dó. Sol com Si. Aí continua mais uma vez. Eu não sei a letra, tá? Aí vai vir aquela última que vai mudar o um acorde. Ó. Com um Sol Livre Sol Sol Beleza? Aí volta em minha rocha Eu venço Em ti vou confiar Não vou me abalar Menor Não há o que temer, dá para sempre eu vou crer. O que que acontece? Dá para fazer um esqueminha aqui nessa parte aqui do, nos lá, no lá menor, né? Deixa eu ver aqui. Mesmo esquema do intervalo de sextas, tá, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Sempre obedece na escala. Então, você vai fazer, ó. Minha rocha, meu escudo. Vai cair no Lá menor, ó. Tá vendo? Aí vai vir, ó, o Dó com Mi. Teus braços, eu me escondo. De novo, ó. Tá dado aí o toque. Vamos pra próxima parte, tá? A próxima parte é o que entra a minha esperança, né? Então fez aqui o Não Há O Que Temer, né? O que temer tá Pra eu... okay. aí cai no Sol minha... Sol, Lá menor Fá Só isso, tá? essa repetição. Então faz, ó Minha esperança Está em ti Eu creio Volta com minha esperança de novo, tá? Tudo de novo. Aí depois, quando chegar no Deus do sobrenatural, vai fazer. No Deus do sobrenatural eu creio. Aí aqui já vai entrar um tom acima. Já vai entrar aqui, ó. Ré. Minha rocha lá. Meu escudo lá menor. Não há... Em ti vou confiar, eu errando a letra. Sol. Não vou me abalar. Ré Fá sustenido. Em teus braços. Lá. Eu me escondo. Si menor. Não há o que temer. Sol. Pra sempre eu vou crer. Nesse final faz a introdução um tom acima, Tá? Tá vendo cai no ré aí, ele faz aqui, né? É, se eu não me engano, é aqui, né? e no si menor para terminar, tá? Então ó, vamos pegar a introdução aqui agora um tom acima, facilitado, tá? Ó, si menor aqui, vou descer uma oitava. Aí vai pro sol, ré. Aí se você quiser fazer Acho que é aqui, eu não tenho certeza, tá? Aí, ó Aí vai lá pro Sol de novo, né? Cai no Ré E morre no Si menor, tá? Tá? Pus uma sétima aqui, mas É tranquilo Beleza? Bom, a música é cheia de detalhes aí, né? Mas que eu acho que não é impossível de tocar, tá bom? E aí depois, se você quiser se aprofundar, entra no meu site lá, tá? Tecladoonline.com.br e vem ser meu aluno, tá bom? Não esqueça de deixar os comentários aí pra eu ficar sabendo do que tá rolando nas igrejas, tá? Deixa aí as músicas aí, mais pedidas aí. Quem sabe a sua música vai ser atendida e vai ser a próxima aí, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!